Tem festa. Gay oficial E tem nós, tem festa. Talento dado por Deus. DJ Lucas Tem festa. J oficial. E tem nós, tem festa. Talento dado por Deus.